Oi! Novo banhado para tratamento de águas cinzas. Vamos estimar o volume da caixa de brito, o volume do banhado, a quantidade de água que vai ser tratada nesse banhado e também como é que está a organização das diferentes camadas de preenchimento. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sangue muito agradecido por estarem acompanhando o canal. Hoje o que a gente vai estar tá dando uma olhada é como é que a gente faz os cálculos, e eu trouxe cálculos simples, né, para a gente estimar o volume que, que tem na caixa de brita e também no banhado. E aí, por conta de espaços entre as partículas, né, entre os agregados, aqueles vazios é que vão conter a água. Então, a gente precisa estimar quanto de efluente está sendo tratado ali, qual é a quantidade que a gente consegue reservar, é, nesse sistema. Legal? Vamos dar uma olhadinha nas contas, como é que são feitas. O espaço já preenchido de brita, nós vamos ter ali mais ou menos 60 centímetros de altura por 40 centímetros de raio. Aquele pedaço ali está formando mais ou menos um terço de um círculo. Depois nós vamos fazer as contas para saber qual o volume que vai estar tá ali e o volume do, do banhado e a partir disso uma estimativa de quanto é que a gente vai ter de efluente sendo tratado aqui. Acompanhando o desenho ao lado, a parte azul é a parte que está representando a cama de brita que a gente acabou de fazer, que é mais ou menos um terço de um círculo. A gente tem um raio de 40 centímetros uma altura de 60 centímetros. A área é dada pela formulinha IPR ao quadrado. O valor de π é 3.14, o raio é 0,4 vezes 0,4, então é um raio ao quadrado, e fazendo as contas a gente tem meio metro quadrado. Para achar o volume, então a gente pega a área e multiplica pela altura, 0,5 vezes 0,6 vai dar 0,3 metro cúbico, multiplica isso por mil e a gente tem a quantidade em litros então o valor ou, ou o volume total ali é 300 litros esses 300 litros dividido por 3, já que é um terço do círculo tem ali que o volume desse pedacinho ali desse difusor de águas né que eu tô chamando de cama de brita dá 100 litros só que aí a gente tem isso preenchido com a brita e a brita vai tomar um espaço de água né Buscando na literatura, ou fazendo em casa mesmo, e a gente vai aprender depois a, a fazer isso, em outro vídeo eu mostro isso, a gente tem ali que a brita número 1 um tem mais ou menos 40% de vazios. Logo, a gente multiplica 100 litros por 40%, né? ou por 0,4, e a gente chega ao final de que a nossa cama de brita tem a capacidade de reter, ou de receber, 40 litros de água de uma vez. Nossa wetland vai tomando forma. Trouxe um pouco mais de saibro. Saprólito. Vou esticar melhor a lona. E esparramar o saprólito. Sobre o plástico. É, já havia feito a textura do solo. Para ter uma ideia. É, esse saibro na configuração que ele está hoje. Ele está mais próximo ali de uma... É uma areia franca, franco-arenosa é a textura desse solo. Então eu quero garantir uns espaços maiores por baixo, do, na parte basal da, da wetland, de maneira que o, o fluxo não encontre tanta resistência. A partir daí ele vai fazer um caminho vertical. Ele vai subir e vai sair no canto esquerdo. Que é isso que eu estou planejando. Ele vai sair nesse canto aqui. Que vai ficar um pouco mais baixo em relação ao que está ao redor. Vamos trabalhar. Não custa a gente reforçar, o termo sapro vem de podre, né? de degradação. Então saprolito, lito é rocha. Sapo, saprolito é uma pedra, ó, é uma pedra podre. Que no caso de saprolito de Ignace e granito é chamado de saibro. Ok, temos pronto ali, o não é um filtro, né, mas que vai auxiliar na derivação do, do efluente que chega. Coloquei pedras maiores junto às saídas, porque eu quero garantir um fluxo mais constante do efluente. Nossa cama de brita pronta, a paredinha pronta. Comecei a colocar pedregulhos maiores na saída dele porque o, o que eu quero é garantir o fluxo do efluente que chegue por ali então começa com com maiores daqui para cima eu vou colocar o, o saibro já fiz avaliação da textura dele é um franco arenoso então tem uma boa permeabilidade eu consigo acumular que 30% pelo menos do, do volume, depois eu mostro as contas direitinho, e a gente vai saber qual a quantidade de, de efluente que vai caber aqui dentro, e por conta disso, por conta da produção que tem de efluente, a gente vai estimar o tempo de residência desse efluente por aqui. Para saber o volume do banhado, é ainda mais simples, porque não tem o pi, nem nada disso. Vamos considerar ali que é mais ou menos um quadrado, que é para facilitar as nossas contas. O desenho não está mostrando um quadrado, porque está em perspectiva. Né? Mas a gente, caminhando ali, no entrando nessa cava, vamos considerar, é um quadrado de 2 por 2, com 70 centímetros de altura, o que vai dar um volume de 2,80 metros cúbicos. Só que a saída da água está a 60 centímetros, e não a 70 centímetros. Então a gente vai fazer né, um outro volume, que é para a gente calcular o da água, a 60 centímetros. Então é 2 vezes 2, vezes 0,6, 2,40 metros e 40. Então, Preenchido todo o volume, 2,80 metros e 80, né, Preenchido até a saída do, do banhado, dá 2,40 metros e 40. O saibro, comentei lá da Brita, eu fiz os cálculos aqui em casa, vou ensinar em outro vídeo. Apresentou um índice de vazios de aproximadamente 30%. Então, o volume de água que está no banhado, como eu vou preencher com o saibro, eu tenho que saber quanto de água cabe entre as partículas do saibro. E eu cheguei à conclusão ali, né, de 30 centímetros. Logo, 2,4 metros cúbicos vezes 0,3 vai dar 0,72 metro, metro cúbico ou seja, 720 litros. Isso é importante saber, porque a partir disso a gente consegue calcular o tempo de residência do efluente nesse lugar. Então aqui em casa, e, e aí eu já fiz as contas, mostrei num, num dos vídeos, a média que a gente usa é 70 litros por pessoa dia, então se no banhado cabem 720 litros e a cada dia chega 70 litros, então a gente tem ali 720 dividido por 70, vai dar 10 litros por pessoa, ou é, 10 dias de, de residência da água, ou seja, eu demoro, uma pessoa demora 10 dias para preencher esse volume aí do, dos 30% de, de vazios, para preencher esses 720 litros. 10 dias e um pouquinho, né? Ou, de outra maneira, esse mesmo banhado poderia atender até 10 pessoas residindo ou usando eh, esse banhado aqui por dia. Por mais que a gente tenha cuidado, algumas besteiras acontecem. Eu esqueci de colocar uma proteção ali na, naquela parte e algumas pedras escorregaram e fizeram é, furos pequenos na lona. Não o bastante para comprometer o, o sistema é, por conta de, de vazar, mas por conta de sinalizar para as raízes que estão em volta de que ali elas podem penetrar e aí pode complicar as coisas. Tanto as raízes de dentro saírem, quanto as raízes que estão fora entrarem e à medida que as raízes vão crescendo, elas vão comp comprometendo também a qualidade da, da lona. Na saída, eu coloquei uma outra lona que já tinha aí usada para colocar um pouco mais de, de rocha maior porque é dali que vai sair o, o nosso efluente. Então eu não quero garantir que essa passagem toda, por aqui, quando ele chegar ali, ele vai ter facilidade de saída. Então, por hoje é isso. Muito agradecido por estar acompanhando o canal. Compartilha com os amigos, se inscreve se não for inscrito ainda e esparrama as boas novas. Estou querendo ver você fazer um sistema semelhante desse aí na sua casa. É importante a gente começar a tomar responsabilidade pelos resíduos que a gente gera. Você quer salvar o planeta? Quer salvar lá na Amazônia. Mas e aí o teu esgoto continua poluindo o ribeirão da, que, que passa perto da tua casa? Né? Aí, então vamos, vamos fazer a coisa legal. Estamos vendo aqui materiais de baixíssimo custo, então não dá para dizer que é, um material fica muito caro e por isso você não faz. Então é cuidar do seu esgoto, reaproveitar essa água e ainda transformar a tua casa ou o sistema de tratamento num belo jardim. Estamos seguindo passo a passo. Grande abraço e até a próxima!